Bom dia, gente! São seis e meia e a gente está indo para San Francisco, uh -huh. então quero mostrar um pouco como que é viajar aqui nos Estados Unidos, então vamos lá! Então gente, nosso voo saia às 9 horas, mas a gente está indo agora para o aeroporto e eu vou mostrar porquê. Bem chato. Ok gente, acabamos de fazer check-in e agora eu vou mostrar porquê a gente chegou tão cedo aqui no aeroporto, tá? Tudo putaria essa fila, né? Muita putaria! Tipo, durante as férias às vezes demora duas horas para passar pela pela fila é. E é só putaria, é muito chato Isso é a coisa mais chata de tudo para viajar aqui nos Estados Unidos É, tipo, para voo nacional você tem que chegar no mínimo duas horas antes no aeroporto É e para internacional é três horas, só por causa dessa fila aqui. É diferente em cada aeroporto, mas só para... é melhor para ter cuidado é. com, com essas coisas aqui, porque realmente as coisas demoram tanto. É. Então vamos lá! Ok, então, não demorou tanto, mas realmente... <risos> é, é muito chato. Muito chato. Tipo, explica todas as coisas que você precisa fazer. Tá, é um processo chato porque você tem que chegar, tipo, isso para voo nacional. Você tem que tirar seu sapato, tem que tirar cinto, tem que tirar casacos, tem que estar só com uma camiseta e daí a calça. E você não pode ter nenhum papelzinho de chiclete dentro do teu bolso. Ou água também. Ah, não pode, é, Não pode ter nenhum líquido. É, tem que tirar o computador da pasta e, tipo, deixar, deixar ali a mostra uh -huh. Aí... e tipo, do papelzinho, eu não tô falando sério, você não pode ter nada, uma moeda no teu bolso Fala sobre a é... máquina Ah, é a máquina! <risos> Cara, é meio, tipo, sei lá, eu me sinto meio mal você tem é, que... é um X-ray É, é um raio-x, tipo, você entra numa máquina, daí você tem que fazer assim Daí vem um raio-x, assim, para ver se não tem nada dentro de você ou tipo, com você, cocaína ou... No, no cu. Exatamente. <risos> Esse tipo de coisa. É horrível, cara. Eu não sei como é que as pessoas que traficam coisas conseguem traficar. Não sei. Mas felizmente não temos nenhum pouquinho de cocaína no cu. Então não. passamos por essa máquina. Tranquilo. Uh, não, mas. E o que é muito chato depois é que você. Todo mundo tá ficando sem zapatos, né? Então depois da fila. É todo mundo sentado tentando colocar roupas, sapatos, cinto. é muito chato É tipo outra chato. fila para poder se vestir uh -huh. depois é. Mas agora tá, estamos esperando o avião é, Temos um bom tempo então, esperar é, Então vamos te ver em San Francisco Estamos em São Francisco e se você precisa de um desses, como você fala esse? Um carrinho. Um carrinho aqui nos Estados Unidos no aeroporto tem que pagar cinco dólares. Me surpreendeu no Brasil que vocês não tem que pagar essa carrinho e aqui é cinco dólares, é absurdo, né? Então gente, acabamos de chegar aqui em São Francisco E quais são as diferenças que você percebeu viajando aqui? A questão do avião não tem muita diferença, é praticamente tudo igual uhum. do aeroporto também, tirando a questão que a gente falou né, que demora um tempão para passar pela segurança E a outra única diferença que eu encontrei foi a questão das bagagens Porque enquanto que no Brasil você sai do avião e já vai pegar as bagagens para depois sair e se encontrar com as pessoas e sair do aeroporto Aqui você primeiro sai daquela parte tipo fechada uhum. E aí você se encontra com as pessoas que vão te buscar ou sei lá E aí que você vai pegar as malas As malas são tipo já na porta de saída assim uhum. do aeroporto é. Então é só um pouco estranho porque parece que qualquer um pode entrar tipo no aeroporto Pegar a tua mala e ir embora né? É, não faz muito sentido para mim também é, Que todo mundo pode entrar e pegar a mala um... Mas, mesmo assim, não é uma coisa comum as pessoas roubando as malas, né? é Eu acho que eles fazem por praticidade, porque daí você não tem que ficar carregando a tua mala pelo aeroporto inteiro é. Tipo, você só carrega dali até o carro, é mais pertinho é. Mas é bem como você falou, não tem tantas diferenças, né? É, não Não Mas mesmo assim, uh, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos aqui em São Francisco mostrando um pouco da cidade. Deixa um comentário me falando, vou gravar para vocês. Então é isso, tchau, tchau. Tchau.